Salmos para acalmar a alma, aquietar os pensamentos e descansar. Rogério para 5 Oh minha alma, louve o Senhor. Louvarei o Senhor por toda a minha vida. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Bendiga ao Senhor, bendiga ao Senhor todo o meu ser, bendiga ao Senhor, ó oh minha alma. Não esqueça nenhuma de suas bênçãos. É Ele que perdoa todos os teus pecados e cura todas as minhas doenças. Obrigado a minha vida na sua e me coroa de vontade e compaixão. Cantarei a lealdade e a justiça. A Ti, Senhor, cantarei a Cantem ao Senhor um novo cântico. Cantem ao oh Senhor todos os habitantes da terra. Cantem ao oh Senhor, bendigam o seu nome. Seus feitos maravilhosos entre todos os povos. Porque o Senhor é grande e digno de todo o amor, Ele é mais temível do que todos os deuses. Todos os deuses das nações não passam de ídolos, mas o Senhor fez os céus, majestade e esplendor estão diante dele, poder e dignidade no seu santo. Dê ao Senhor, ó das nações, dê ao Senhor glória e força. Dê ao Senhor a glória devida ao seu amor. Entre nos seus atos trazendo ofertas. Adorem o Senhor. No esplendor da sua santidade, treme diante dEle todos os habitantes da terra. Louvem a Deus no seu santuário. louvem em seu magnífico firmamento. Louvem-no pelos seus feitos poderosos. Louvem-no segundo a inicidão de sua grandeza. Louvem-no ao som de trompeta. Louvem-no com a lira e a arma. Louvem-no. Com tamborins louvem -o com instrumentos de cordas e com flautas. louvem com símbolos sonoros. louvem com símbolos ressonantes. Tudo que Prestem culto ao Senhor como é. Entrem na sua presença com cânticos alegres. Louvem o Senhor todas as nações. Exaltem todos os povos. Porque imenso é o seu amor leal por nós. E a fidelidade do Senhor dura para sempre. Venha, cantemos ao Senhor com alegria. Aclamemos a rocha da nossa salvação.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 Adoremos prostrados e ajoelhemos diante do Senhor, o nosso Criador. Entrem por suas portas com ações de graças e em seus átrios com louvor. Deem graças e bendicam o seu nome. Louvem eles o seu nome com danças, ofereçam-lhe música, com tamborim e arpa. Cantarei a lealdade e a justiça, a ti, Senhor cantarei louvores, adore o Senhor com o com tremor, encha-se a minha boca do teu louvor e da tua glória todos os dias.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 Resgata a minha vida da sepultura e me coroa de bondade e compaixão. Cantarei a lealdade e a justiça. A Ti, Senhor, cantarei loucas. Cantam ao Senhor o meu caminho Cantem ao Senhor todos os habitantes da terra. Cantem ao Senhor. Bendigam o seu nome. Cada dia. não sim a sua glória entre as nações. Seus feitos voaram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 O Senhor, ó famílias das nações, dê ao Senhor glória e força. Deem ao Senhor a glória devida ao Senhor. Que entrem nos seus atos trazendo ofertas. Adorem o Senhor, no esplendor da sua santidade, tremem diante Dele todos os habitantes da terra. Louvem a Deus no seu santuário. louvem em seu magnífico firmamento. louvem o pelos seus ventos poderosos. louvem o segundo a imensidão de sua providência. louvem o ao som de trombeta. louvem o com a e a ar. Louvem com tamborins e danças. Louvem com instrumentos de cordas, com flautas. O Senhor, com alegria, entrem na Sua presença com cânticos alegres. E ouvem o Senhor, todas as nações, exaltem todos os povos.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 Vamos a presença dele com as suas graças.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 Venham, adoremos-nos prostrados e ajoelhemos diante do Senhor, o nosso Criador. Entrem por suas portas com por suas desgraças e em seus atos com ovo. Dê-lhe graças e bendiga o seu nome. Louvem eles o seu nome com danças. Ofereçam-lhe música, um tamborim e arma. Cantarei a lealdade e a justiça a ti, Senhor. Cantarei louvores. Adore o Senhor com temor, exultem com tremor. incha se a minha boca do teu louvor e da tua glória todos os dias.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 Cantem ao Senhor todos os habitantes da terra. Cantem ao Senhor. Bendiga o seu nome. Cada dia proclamem a sua salvação. Anunciem sua glória entre as nações seus feitos maravilhosos entre todos os povos porque o Senhor é grande e digno de todo louvor Ele é mais temível do que todos os deuses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 O Senhor, ó famílias das nações, dê ao Senhor glória e força. Dê ao Senhor a glória devida ao seu nome, que entre os seus átrios trazendo ofertas. Adorem o Senhor no esplendor da sua santidade tremo diante dele todos os habitantes da terra Louvem a Deus no seu santuário Louvem Quando a é inicidão de sua grandeza. louvem ao som de trompeta. louvem com a lira e a arma. Louvem-o com tamborins e danças. Louvem-o com instrumentos de louvem os com símbolos sonoros. louvem os com símbolos ressonantes. Tudo que tem vida, louvem o Senhor. Prestem culto ao Senhor com alegria. Entrem na sua presença com cânticos alegres. Louvem o Senhor todas as nações. Exaltem todos os povos. Porque no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 Nas suas mãos estão as profundezas da terra. Os cumes dos montes lhe pertencem. Ele também é o mar, pois ele o fez. As suas mãos formaram a terra seca.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 Cantarei louvores. Adorem o Senhor contigo, exultem com tremor. encha se a minha boca do teu louvor e da tua glória todos os dias.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 Que resgata a minha vida da sepultura E me coroa de vontade e compaixão Cantarei a lealdade e a justiça A Ti, Senhor, cantarei louvores. Cantem ao Senhor o novo cântico Cantem ao Senhor todos os habitantes da terra. Cantem ao Senhor, bendigam o seu nome. Cada dia proclamem a sua salvação. Anunciem.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 Deem ao Senhor glória e força. Deem ao Senhor a glória devida ao Seu nome. Que entrem nos seus atos trazendo ofertas. Adorem o Senhor no esplendor da sua santidade. Diante dele todos os habitantes da terra. Louvem a Deus no seu santuário. Louvem em seu magnífico firmamento. Louvem pelos seus feitos poderosos. Segundo a inicidão de sua grandeza. louvem ao som de trompeta. louvem com a lira e a arma. louvem -o com tampurinho e figoças. louvem com instrumentos de cordas, com flautas.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 é o Seu amor leal por nós. E a fidelidade do Senhor dura para sempre. Venham, cantemos ao Senhor com alegria. Aclamemos a rocha da nossa salvação.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 com as profundezas da terra. Os cumes dos montes pertencem. Dele também eu é o mar, pois ele o fez. As suas mãos formaram a terra seca. toremos prostrados e ajoelhamos diante do Senhor, o nosso criador. E entre por suas portas com suas de graças e em seus árvores Deem graças e bendicam o seu nome. louvem eles o seu nome com danças, ofereçam-lhe música, com um tamborim e arma. Cantarei a lealdade e a justiça, a ti, Senhor. Cantarei louvores. Adorem o Senhor com Exultem com tremor. Encha-se a minha boca do teu louvor e da tua glória todos os dias.